Olá mais uma vez, hoje estamos aqui com a dona Teresa para nos ensinar a fazer folhado de gila. Podemos começar? Sim, podemos começar. Uh, portanto, o folhado de gila portanto, tem outro nome, foram os meus netos que lhe puseram o nome, que é o. Os kitucos da o treze. Porquê esse nome? Não sei, eles acharam engraçado, disseram que eram osquitucos e ficou, ficou. Ficou, não, ficou assim. Exatamente. Okay. Então vamos começar por fazer o quê? Uh, portanto, eu agora vou explicar a primeira coisa que se tem que se fazer e, e eu não faço isso aqui porque é um processo muito moroso é fazer o doce da abóbora gila. Portanto, que é esta? Que é esta abóbora. A abóbora tem, não pode uh, ser cortada. Porque oxida, tem que ser mandada ao chão, partir os bocados com, com as mãos, uh, é cozida em água em água e um pouquinho de sal. Tem que se limpar os pedidos e, e todas as chamadas tripas, tudo o que é amarelo, okay. e só cozer uh, tudo o que está limpo. Depois de cozida, fica durante 24 horas, mais ou menos, em água fria e sal e só depois é que se faz o processo de, se faz o doce. Eu já trouxe aqui a abóbora cozida. Então, no final de cozida fica mesmo com essa... Assim, porque depois, no fim dela estar cozida já na água fria, desfia-se e lava-se, e depois faz o doce, que eu já trouxe assim preparado. Portanto, igual quantidade de açúcar, vou pôr o açúcar, Quanto é que tem este São 300 gramas de açúcar 300 gramas de abóbora. Sempre que se eu quiser fazer mais, por exemplo, imagino que eu quero fazer um quilo de açúcar. Faço com um Normalmente de açúcar que tem... essa abóbora dará um quilo e meio. Então que pôr um quilo e meio okay. de açúcar. E agora mexendo. É só juntar a abóbora e, a... E, a abóbora e o açúcar e o açúcar e um pau de canela. Normalmente foi dois ou três para uma abóbora. Para daria um aromazinho. Sim, sim, sim. Isto tem que ferver um bocado, mas vai sempre mexendo para não, para não pegar. Esse processo demora mais ou menos quanto tempo? Uh, demora um bocado. Uh, uma abóbora, portanto eu deixo ficar... Uh, Faço precisamente isto, mas como é mais quantidade, normalmente, não é? e, e pronto, a pessoa é que tem que ver onde é que está, onde é que está pronto. Quando começa a abrir ruas. Quando começa, quando a, começa abrir? a abrir ruas no fundo, tá Ah, ok. Está bom, quando estiver assim, como está este, está pronto. Portanto, vou tirar. Aqui é. Pronto. Convém deixar arrefecer, é isso? Sim, tem que arrefecer mesmo. E agora, qual é que é o próximo passo? Vou fazer o um doce de ovos. Ok, para juntar ao recheio. Vamos juntar. Vamos precisar de um tachinho. Um tachinho, exatamente. Vamos pôr aqui. Ah. Doce de ovos, vamos usar seis gemas. É porque o doce de ovos é um doce bastante versátil. que é usar. Exatamente. Não precisa de ser usado só aqui, não é? Não, pode ser usado em várias, vários doces. Portanto, eu mexo eu trabalho com as mãos, normal, mas mesmo tudo com as mãos. Há quanto tempo é que... é que faz este doce? Estes folhados? Estes folhados de gila dos quitucos, faço aí há uns 10 anos. Agora, aqui já estão 6 colheres de açúcar. 6 colheres de sopa de açúcar para 3 6 gemas. Exatamente. E vamos pôr 6 colheres. De água. Ou seja, o doce de todos é sempre a mesma quantidade, conforme a quantidade de gemas que eu quiser fazer, de é cada gema. sopa. Uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de água. água. Agora vamos mexer. Está na consistência boa. E mexe com esse utensílio para não ganhar. É, portanto, utilizo os dois, precisamente porque a mexer no princípio é melhor a colher de pau e depois. Assim, e está. Agora a próxima fase é misturar o doce de ovos... Já frio. Já frio. Está frio. Tem que ser tudo aproveitadinho. E misturar. À mão. Exatamente. Pronto. Está bom. Já misturamos o doce de ovos Sim. com o doce de gila. Assim. E agora? E agora o tabuleiro já está forrado. Uh, vou... Abrir a massa. Massa folhada. Podemos usar massa folhada já, já feita? Pronto. Dividimos em quatro. tiras Ah, e convém ser massa folhada quadrada ou retangular? Retangular. Para esta... Redonda, não... Redonda não. Redonda não. Não dá muito jeito. Portanto, uma massa folhada vai dar para 12 quadradinhos, é isso? Doze, exatamente. ovo assim a da dar ao lado. É para dos ir molhando os dedos. Costuma fazer estes folhados para fora? Sim. E, e nesta Não. altura? Quando é que tem mais encomendas? É nesta altura? É nesta altura. É, é na altura de Natal, precisamente. Mesmo no dia a dia as pessoas sabem. Os sabes, penitos gostam. Gosto, gostam, sim. <risos> as pessoas <risos> gostam e, e encomendam. Às vezes para aniversários ou mesmo precisamente me apetece. Agora uh, vamos ao forno, uh, 200 graus, mais ou menos, depende dos, forno, dos fornos. Uh, mais ou menos 15, 20 minutos, depende também do forno. Então vamos lá, depois. Aí vêm as belas. Ora, aqui estão... Kitucos. Estamos... Kitucos. E vamos... Tirá-los. Cuidado está Pois está. Pronto, agora faz Açúcar em pó, para ficarem Bonitinhos. mais bonitos. E estão prontos Sim. a comer. Para a Teresa, muito obrigada pela sua presença. O município do Albino está muito grato a a à junta de freguesia dos Negros, pelo facto de ter disponibilizado este tempo para estar connosco, é sem dúvida uma excelente recordação e lembrança que vamos ter aqui uh, feita por vós, o nosso obrigado em santo Natal para todos. Obrigada, e igualmente.